E aí, bem-vindo a mais um vídeo, História das Antigas, e no meu último vídeo eu contei o caso do Parangolé, se você não assistiu, tá aqui, vai lá, assiste pra você entender o que eu tô falando, e aí muita gente reclamou que eu não dei o desfecho da história, não finalizei o caso, porque eu não falei se eu processei, se eu não processei, se eu ganhei fortunas, se os caras mereciam pagar e não sei o quê, tem que mesmo ir atrás dos caras, tem que pagar milhões, processou, não processou. Um monte de gente reclamou que eu não contei a história até o final. Então, esse vídeo vai ser pra contar essa história até o final. Mas também lendo os comentários, tinha um comentário mais ou menos assim. Tiozão prolixo que amamos tanto. E aí, tipo, bom, tiozão provavelmente foi pra mim, né? E estou chegando perto dos 50, tenho que aceitar essa alcunha aí de tiozão e tá tudo certo. Que amamos tanto, também te amo. Então... Maravilha, amo todos que estão me assistindo aqui, que, principalmente aqueles que se inscrevem no canal e, principalmente, amo ainda mais aquele que aperta o sininho e ainda deixa um comentário. Beleza? Eu falo muito beleza. É isso. Tiozão prolixo que amamos tanto. E falou que eu sou prolixo, então eu vou contar, só, pra, só por causa disso, eu vou contar essa história do Parangolé no final desse vídeo, tá? Mas não adianta você pular lá pro final só pra ver o que, que aconteceu no final. Não adianta. Calma. Não pula. Porque eu vou contar a história do Calcinha Preta. Que eu sei que você é fã do Calcinha Preta. E não tem nada, não tem nenhum problema de ser fã do Calcinha Preta, porque... E, e alguns comentários falando que o Angra roubou música do Calcinha Preta e isso é uma falácia. Falácia. Fake news. Fake news. Então vamos lá, vou contar a história do, do Calcinha Preta que você também quer saber. Eu tenho certeza. Aliás... Quando eu estou viajando nos aeroportos aí no Brasil e tal, né? Vou muito nos aeroportos, né? E aí, ou vai ser a tiazinha do café, né? Aquela casa do pão de queijo, aquelas negócios lá pão de queijo e o cafezinho. Ou vai ser a tia do café, ou vai ser naquela hora que você está no raio-x. Aquela parte maravilhosa do aeroporto, que você fica esperando a fila no raio-x. Tira as coisas da mala e tal. Então, também tem a tiazinha ali. Sempre pergunta assim, Você é artista? Você toca num conjunto? E aí para facilitar minha resposta, eu falo que eu sou do calcinha preta, porque sempre é mais fácil. E aí rola um brilho nos olhos e mas eu já já vazo porque eu não vou dar um autógrafo de calcinha preta porque seria falsidade ideológica. Mas é divertido fazer isso. Apesar, sempre cola, sempre cola, apesar de eu não usar a chapa quente, né, para deixar aquela para dar aquela, né? Não uso chapa quente, mas sempre cola. As pessoas acham que eu sou do Calcinha Preta e evita ter que ficar explicando o que, é que eu toco, o estilo de música, aquela coisa toda. Beleza. Então, Calcinha Preta, a história foi o seguinte. Tinha uma música do Edu, Edu Falaschi Por isso que é uma falácia. Porque não é verdade essa história que O Angra que pegou a música do, do Calcinha Preta. Na realidade é uma música do Edu, é Bleeding Heart, letra do Rafael, Bittencourt. E aí o Gilson Andrade, que é o Produtor lá, sei lá, do Calcinha Preta, você vê que eu lembro o nome. Pedir autorização para fazer uma versão em português. O cara fez da forma certa, o cara entende do negócio da música. O cara pediu para fazer uma versão e aí você como autor, né, no caso o Edu Falasco e, e o Rafael, como autores eles têm o direito de aceitar ou não. Não é só uma questão é, financeira do cara pagou, levou. O, o dono da música, quem foi o... porque a gente tem o quadro autor, né, que é, são as leis é, vigentes no Brasil sobre esse assunto, então, você pode ter o direito de vetar ou não. Não adianta só pagar a execução pública. Então, a gente liberou, quer dizer, a gente, o Edu e o Rafael, liberaram para fazer a versão, e aí foi feita uma versão, que aí, no caso, o versionista ganha 11%, porque ele fez a letra em português, é, que chamava... Chamava como é que era? Agora estou sofrendo, e tinha aquela parte maravilhosa, me foge, que era com G, né? me foge, e lindo, a letra poética, mas é legal mesmo, e, e aí foi feita a versão, tipo, tudo certo, eu lançou DVD, você aquela coisa toda, né? e aí é o seguinte, você vai me perguntar, mas pô, Kiko, por que o Calcinha Preta, meu, você não pode, a música, eu sou fã da banda, o Calcinha Preta tocando e tal, aí eu já, assim, pro compositor, esquece o lance de Heavy Metal e tal, pro compositor, o que ele mais quer é que a música dele transcenda estilo, entendeu, tipo... Você vê os Beatles, sei lá, né? O Lennon McCartney, tipo, quantos estilos de música já gravaram as músicas deles? Entendeu? Então, esse é o lance. O compositor quer mais que a música vá para todo lugar, todo mundo toque, porque isso mostra que a música é boa, que a música é forte, ela transcende estilos. Aliás, se você estiver aí e você é daqueles é, bolivianos que toca charango na rua, sei lá, flauta, né? pan, se quiser fazer uma, uma versão minha. Não, música pode fazer, se for um MC, uma Anitta, um funk melody, um, sei lá, pegar a música Nova Era, que nem o Parangolé pegou, e fazer uma dupla sertaneja, tá tudo certo, só faz, faz a versão, né faz o lance do Music Business certinho. Aliás, lembrando, hoje terça-feira, tá aberto as inscrições do meu curso de Music Business, que eu só abro uma vez por ano, abriu o domingo. Vai fechar quinta-feira. Então fica ligado. Você quer ter uma carreira, quer entender como funciona, para não fazer o tipo de coisa que o Parangolai fez, mas não por isso, mas para você entender tudo que você precisa saber, eu conto tudo o que eu sei, tudo que me fez chegar onde eu cheguei. Tudo que você precisa saber sobre direito autoral, sobre os modelos de negócio da música, de gravadora, de, de patrocínio, de endorsement, de assessoria de imprensa, de social media, de marketing, de modelos de negócio dentro da música, várias coisas dessa parte que tem que entender que né, a música por si só não, não, não vai, não vai para frente se você não entender como, como chegar, né? É, em cima do palco, como chegar numa, numa gravadora e ter patrocínio, esse monte de, de coisa que a gente precisa estudar também, todos os músicos Então, eu tenho uma turma uma vez por ano e vai fechar quinta-feira, senão você vai ter que esperar ano que vem, beleza? Vou deixar o link aqui embaixo para aproveitar, já que a gente tá falando de direito autoral aqui. Mas essa foi a história do Calcinha Preta. Simples, e aí rolou e beleza. Autorizado, tá tudo certo. Eu acho que até um monte de gente acabou gostando do Angra por causa do calcinha preta, por que não, né? Eu achei que a versão dos caras ficou, ficou legal, ficou um acústico lá, tá, tá tudo certo. E aí, agora eu vou contar a história do Parangolé, beleza? Você chegou até aqui no vídeo, aguentou, me aguentou, vou contar a história do Parangolé. Me aguentou porque eu sou prolixo, eu tô, eu tô ligado, sou prolixo. Ah, só por causa disso, também teve um comentário lá que me pegou, me pegou. Falou, qualquer dia o que vai botar uma receita da Finlândia aí de bolo. Então, só por causa disso, eu vou também contar um negócio pra você aqui. Lá na Finlândia, o pão de queijo da Finlândia, Sabe qual que é o pão de queijo da Finlândia? O pão de queijo da Finlândia... Eu digo pão de queijo porque você tá no aeroporto lá, vai tomar um cafezinho, pão de queijo. Aí você vai comer um negocinho em casa, pão de queijo. Vai na padaria, pede um pão de queijo, né? Aquela coisa... Então, tem um pão de queijo da Finlândia, mas o pão de queijo da Finlândia não tem nem pão, não é? Nem de pão, não é também de queijo. É, Chama-se karelampiraca. Isso, karelampiraka. repete comigo Cara lampírica. Eu demorei para também. Eu também demorei para conseguir pronunciar essa palavra, que que não é nem de pão nem de queijo, como eu já falei, que é feito de arroz e às vezes tem um ovinho em cima, um ovo cozido, é isso, isso mesmo. Mas eu falei que é tipo pão de queijo. porque Você vai tomar um café num lugar tá lá um monte de cara lampírica. Esse nome parece até um nome de cantora gótica finlandesa, né? Tipo Taria Turunen e Karia Lampirka. Mas piraca é torta e Kária, eu acho que eu acho, tô, vou chutar aqui, né? Licença poética aí os finlandeses. Eu acho que é o nome de, de uma mulher, tipo Carla Karia. deve ser, ou o nome de uma cidade. Então Lan é que é da, da moça ou da cidade, uma piraca, uma torta da tá É isso, Lan Piraca. E aí quando você vai no, no... Não tem padaria lá na Finlândia, tá? Não adianta. Tipo, o seu Manuel da padaria não rola, não tem. Tipo, com aquele com caneta na, na orelha, não rola. É... Então você tem que ir no supermercado e vai ter lá, ou você vai tomar um cafezinho em algum lugar, aí vai ter a cara lampiraca. Você tá achando o nome estranho, tá achando que é um negócio estranho de arroz com ovo em cima, mas se você tivesse na Finlândia, depois de um tempo você vai estar tá viciado na tal da Karia lampírica. Beleza? Só para um parêntese aqui para você falar que nunca eu não sei a receita do negócio, mas quem sabe eu posso aprender e fazer um outro vídeo aqui. O lance do parangolé foi o seguinte. Olha só. Na época mesmo, quando deu aquela balbúria na televisão, Twitter, não sei o quê, o guitarrista que pegou o riff e colocou na música, ele foi um real confesso, ele fez um vídeo, deu entrevista falando, não, peguei mesmo, assisti a videoaula do Kiko, achei legal o riff, com meu amigo, não sei o quê, e botei na música. Tipo o cara sem noção, quase que, né, quase que levou uma rasteira, aliás, a música tinha um negócio lá de, vai, não sei o quê, vou passar uma rasteira, não sei o quê, é. Tipo, quase que ele se ferrou. Mas, por sorte, eu tava do outro lado, né? Porque quando eu vi que foi ele, e ele fez, ele foi o Raio Confesso, eu falei, eu não vou processar o cara, porque o cara é como eu, ele é guitarrista, tá na batalha, tá vivendo de música no Brasil. E é o seguinte, tipo, eu não vou processar o cara. Se fosse uma mega produtora, uma outra coisa assim e tal, é poderia até ser, mas assim, eu vi que ia cair nas costas dele e. E não, e não ia ser legal eu não achei que seria uma, uma coisa legal de eu fazer isso então eu não fui atrás de querer ganhar dinheiro em cima dele e tal porque ele foi um real confesso ali deu entrevista falando que era então espero que só aquela confusão toda tenha servido de lição não só para ele para outras pessoas que também pegam música dos outros e, e, e usam já já ouvi outras músicas do Angra que não tem é, que não tem né, requerimento para fazer versão nem nada Infelizmente, né, é uma prática que rola no Brasil, até pelo menos no passado rolava, assim, dentro dessas galera do, do forró, assim, de fazer, né, no caso do Calcinha Preta fez certo, no caso do Parangolé ficou por isso mesmo, porque é, eu não quis ir atrás do guitarrista, afinal de contas estamos aqui numa irmandade de, de, dos guitarristas, né. foi bonzinho, né, pode falar, Kiko, você foi muito bonzinho, mas faz parte. Essa foi a história, então até o próximo História das Antigas. Espero que você tenha gostado dessa, desse caso aqui. Vai lá, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!